Tecnologia O aniversário de Zed estava chegando e a ansiedade só crescendo, pois não sabia o que ganharia de aniversário. Mãe, o que, que eu vou ganhar de aniversário, hein? Ah, filho, eu não sei. Ah, não sabe ou não pode contar? Hum, não posso contar. <risos> ah, mãe, por favor, conta aí. Não posso, filho. Gente! Sede. Sede! Eu acho que o Aristarco tá te chamando lá fora. Ah, mãe, conta, vai, me conta aí. Não posso. Gente! Já vai, Aristarco. Amanhã é seu aniversário. Amanhã você ganha seu presente, tá bom? E aí, cara? Fala, Aristarco, beleza, cara? Ah, tudo certo! E você? Ansioso pro seu aniversário? Ah, cara, eu tô muito ansioso! Não sei ainda o que meus pais vão me dar. Eles já compraram, mas estão fazendo maior mistério até agora! <risos> ah, isso é legal! <risos> ah, pra você, né? Ah, <risos> pra mim é um martírio! Ah, fica tranquilo, gente! Ah, eu só queria saber o que, que era! Ah, mas o que você mais gostaria de ganhar, hein? Acho que... Ah, já sei! Aquele videogame que tem na loja de brinquedos lá do centro, o Drive 5. Ah, oh, nossa, cara! Aquele é muito feio, hein? Ah, mas isso eu sei que não vai ser. Zed, vamos jogar uma bolinha pra você refrescar a cabeça? Ah, beleza, vamos lá! Mesmo lá no campinho, a cabeça de Zed não saía do seu presente de aniversário. Aquela noite foi um martírio. Parecia que ela era mais longa que as outras. No outro dia de manhã... Parabéns, filho! Parabéns, meu filho! Hum, o quê? Ah, ah, ah. Nossa, obrigado, mãe! Obrigado, pai! <risos> e aí, filho, está pronto para receber seu presente? Sério? Ah, eu acho que sim! <risos> então, abra essa caixa! Zed destruiu aquele embrulho e quando viu... Nossa, não acredito! É aquele videogame da loja do centro! Caramba! <risos> Ah, vocês são demais! <risos> Olha, filho, mas você tem que saber usar sabiamente. Ah, sem problema, pai. Ó, oh, que horas são? Ah, filho, são umas nove da manhã. E a aula? Ah, a gente combinou de deixar você faltar hoje na escola, filho. Sério? Uh! Eu! Ah, vocês são demais mesmo. <risos> Zed passou a manhã inteira aprendendo a mexer naquele aparelho. Depois do almoço... Nossa, Aristarco, vem aqui pra casa, cara. Eu ganhei aquele videogame doido! Tá brincando? Ah, tô indo já pra ir! Os dois passaram a tarde toda aprendendo a jogar naquele videogame. No entanto, passou uma semana e apareceu na TV. Hoje, lançamento do novo videogame Drive 6! O Drive 6 vem com óculos 3D e muito mais! Peça já o seu! Zed ficou maluco! E quis trocar o videogame que havia ganhado fazia uma semana só. Só porque saiu um mais novo do que o dele. Será que era sensato fazer aquilo? Cara, vamos comigo na loja. Eu dou o meu, pago a diferença e pego o novo em troca. Mas cara, foi de uma semana que você ganhou isso aí. Sem contar que você vai gastar tudo que você tinha guardado pra dar a diferença de preço. Ah, mas é um novo, cara. Mas Zed, isso é o que os vendedores querem. Querem que você fique maluco pra ter o um novo. Sendo que o seu também é bom. Ah, Aristarco, quer saber? Eu vou sozinho. Zed ficou bravo com o conselho de seu amigo Aristarco e foi sozinho. Aristarco só estava querendo ajudar, afinal, é assim que acontece. Só porque é o último lançamento, todos ficam malucos. Mas, ao chegar na loja, Zed viu uma cena que o comoveu. Oi, vim fazer a troca pelo videogame novo. Ok, é, o preço é... Olha, filho, o pai não tem como te dar uma coisa muito cara de aniversário. Mas isso que eu estou te dando... É do fundo do coração! Pai! Que bola linda! Muito obrigado! E, e não preciso desses presentes caros! Eu tenho você! Isso é a melhor coisa do mundo! Zed viu a besteira que estava prestes a fazer! Ei garoto! Vai pagar ou não? Ah, deixa pra lá! Eu não vou trocar! Menino doido, viu?